O estúdio Fernanda Neumann, ele tem os seus parceiros e hoje eu estou com dois aqui que vai falar um pouquinho dos benefícios que eles proporcionam para os nossos clientes. Vou iniciar aqui com o Léo, que é meu parceiro da 348 ele vai falar um pouquinho. Oi gente, então 348 é uma casa de carne argentina né, a gente trabalha com cortes premium e aí a gente tem duas unidades aqui no Rio de Janeiro, na Barra e na Marina da Glória. E os, que, os clientes aqui da clínica, eles ganham um benefício exclusivo Que é um voucher de welcome drink nas nossas unidades E esse benefício também ele se estende ao assador Que a Sandra ela vai explicar um, um pouquinho A Sandra ela é nossa parceira do outro restaurante assador Então, gente, o assador Rios fica localizado na terra do Flamengo A todos os clientes que receberam o welcome drink aqui Com a Fernanda, ele tem o benefício de... Proporcionar um welcome drink naquela vista maravilhosa da terra do Flamengo. Nossa, ali, que você contempla, inclusive o pão de açúcar. A casa é especializada em rodízios de carnes e tem carnes altamente nobres. A qualidade de serviço é maravilhosa, de excelência. E estamos todos de braços abertos para recebê-los. Vai ser um prazer! Aqui a gente não visa apenas cuidar da sua autoestima, autocuidado, mas sim também cuidar do seu lazer, de você ter um momento seu, o um momento de você poder usufruir, né, o fruto do seu trabalho. Você pode sim usufruir nesses dois restaurantes maravilhosos. Então vem que você não vai se arrepender de poder vivenciar e criar memórias maravilhosas nesses restaurantes.